Bem-vindos, pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender a como criar o um efeito realista de transparência no Photoshop. Não é somente abaixar a opacidade ou então fio, né? Seria muito fácil isso. Existe uma técnica por trás e eu aprendi ela no canal Design em Dobro. Então, depois de assistir esse meu vídeo, chega também no canal deles, tem muito conteúdo bacana e eles ficariam super felizes também pela sua presença. Eu espero que vocês aproveitem e vamos nessa pro Photoshop. Editores e editoras, vamos nessa começar o tutorial. Já tem aqui duas layers pra gente. A primeira delas, que é o nosso cenário, e a segunda, uma garrafa. A garrafa é muito importante que você já tenha ela selecionada, então baixe imagens PNG do Google ou então baixe esses dois assets que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, faça download e esteja praticando aqui junto comigo. A nossa primeira etapa vai ser duplicar duas vezes essa nossa garrafa, as duas primeiras layers vão ser responsáveis em trabalhar os volumes, então a primeira eu já posso colocar aqui Shadows, a segunda eu vou colocar Lights... E a terceira vai ser responsável somente pelas cores. Então já coloco aqui Colors. Como as duas primeiras vão trabalhar somente com os volumes, então posso excluir completamente as suas cores, né? Então posso abrir aqui o meu rio Saturation retirar completamente a sua saturação. A mesma coisa para a Layer aqui de Lights. E agora a gente tem então uma garrafa completamente escura e o efeito de transparência ainda não está acontecendo. Portanto, eu preciso agora começar a mesclar essas Layers junto com o meu cenário. E para mesclar aqui no Photoshop, basta a gente utilizar o Blend Mode. Aqui na nossa layer de shadows eu vou precisar utilizar um blend mode que exclui completamente as áreas de luzes e mantém somente as sombras então vão ser algum desses daqui no nosso segundo grupo, no caso eu vou estar utilizando o blend mode multiply e na segunda layer de lights, pelo contrário algum blend mode que exclui completamente as sombras e mantém somente as luzes no caso vamos estar utilizando aqui exatamente o blend mode screen, então agora selecionando as duas layers eu já consigo movimentar pelo cenário e observar que o efeito de transparência já está começando a acontecer vou sinalizar agora Colocando a nossa Layer de Colors. Quando eu ativo ela. Ela acaba bloqueando então esses dois outros ajustes. Portanto a gente precisa colocar o Blend Mode. Que vai ser exatamente aqui o Color. Ele vai retirar então completamente todas as outras informações. E manter somente as cores. Aqui então selecionando as três Layers. E movimentando pelo cenário. Eu já consigo observar que o efeito de transparência já está acontecendo. Porém como essa minha garrafa ela está muito contrastada. E talvez a azul também esteja. A gente pode deixar ainda um pouco melhor. Eu vou primeiro agrupar essas três Layers. E vou também agora criar uma máscara. Vamos abrir o grupo. E selecionar qualquer uma dessas três layers, não importa qual layer você vai estar selecionando. Eu preciso que essa minha seleção ela chegue um pouco mais para dentro realmente da garrafa, então vem aqui em select e modify e na opção de contract. Vou colocar o um valor um pouco mais alto, 25 pixels e eu posso dar um ok. E agora eu preciso também que essa minha seleção ela seja um pouco mais suave, então volto para select e modify e vamos colocar a opção agora de feeder. Vou colocar aqui 12 pixels para esse tamanho da garrafa, dependendo do seu exemplo é bem provável que você vai colocar valores diferentes. Mas então posso colocar 12 pixels, posso dar um ok, com a minha máscara ainda selecionada. A cor branca por cima e a preta por baixo, eu posso dar um delete no teclado. Vou retirar a seleção e a gente vê o efeito aplicado com muita potência, com muita agressividade. Então, ainda com minha máscara selecionada, eu vou pegar a minha ferramenta de Brush Tool, na minha cor branca ainda, e também agora começar a voltar um pouco da informação da garrafa. Trabalho também com a sua opacidade e com o seu flow, e assim você consegue ter um controle melhor do que vai aparecer da garrafa e também do seu cenário. Vamos observar o antes e depois? Antes, agora, antes, agora E nós temos aqui então com poucas camadas E em muito pouco tempo o efeito de transparência acontecendo <SILENCIO> Galera, lembrando que esse conteúdo eu aprendi lá no canal Design Dobro, então chega lá também, tem muito conteúdo bacana, o Gui e Leo são pessoas fundamentais para o meu crescimento e eu tenho certeza que ele será para o seu também. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu apoio, deixe seu like, seu comentário, fico muito feliz de responder todo mundo e a gente se encontra então no próximo vídeo.